Galera, por aqui é o professor Marcos Ennis, o Monstro da Química, e hoje mais uma dica nem para você, se liga. Dica de hoje, leis ponderais. Qual é esse lance de leis ponderais? Nós temos duas leis principais. Primeiro, lei de Lavoisier. Lembra, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tem a conservação da massa, conservação das massas. Se você tem 20 gramas de reagente no total, você vai formar no máximo 20 gramas de produto, tudo bem? Então a massa num sistema fechado, ela se conserva, segunda lei. A segunda lei é a lei de Proust. O que diz a lei de Proust? Você tem as proporções fixas. Se 10 gramas de um determinado composto se combina com 20 gramas de um outro composto, a proporção é de 1 para 2, de 10 para 20. De 50 para 100, sacou? Então a proporção é sempre fixa. E aí como consequência direta da combinação dessas duas leis, a gente tem o cálculo estequiométrico. Beleza? Então vamos ver aqui como é que a gente faz para enxergar essas leis de conservação na massa e de proporções fixas. Se liga só. Eu tenho aqui uma equação química famosa para caramba, síntese de Haber e Bosch, a síntese de amônia, a partir de nitrogênio e hidrogênio, tranquilo? Vamos lá, olhando essa reação aqui no sentido direto apenas. Eu tenho nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. A proporção aqui em número de mols, você consegue enxergar junto comigo? A proporção aqui é de a cada 1 um mol de N2, eu tenho 3 mols de H2 formando 2 mols, de NH3. Então, qual é a minha proporção? Aqui, a minha proporção é de 1 para 3 para 2. Essa proporção é fixa. Se eu coloco 3 mols de N2, vão ser... Opa, se é de 1 para 3 para 2, vai ser de 3 para 9 para 6. Sacou? Então, se eu triplico o número de mols desse cara, eu tenho que triplicar o número de mols de todo mundo. Tranquilo? Beleza? Maravilha, então a proporção está aqui em número de mols. Se eu quiser a proporção em massa, aí eu preciso das massas molares rapidinho aqui. Ó. Massa molar do nitrogênio, 28 gramas por mol. Massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Massa molar da NH3, 17 gramas por por mol, beleza? Então, se eu quero expressar em massa aqui embaixo, essa proporção em mols tem que ser respeitada. Então, eu tenho 1 mol de N2. Vamos colocar aqui? 1 mol de N2 é o equivalente a 28 gramas de N2. Beleza? 3 mols de H2 são 3 vezes 2 gramas de H2. Então, 6 gramas de hidrogênio. Então, 28 mais 6. Quanto é que dá 28 mais 6? Dá 34. Será que eu vou ter 34 gramas no produto? Ah, com certeza. 2 mols de NH3, eu não te falei que a massa molar aqui é 17? 2 vezes 17 dá 34 gramas de NH3. Caraca! Então, olha lá a vazia aqui. A massa se conservou. 28 mais 6, 34. Qual a massa de produto que eu tenho? 34. Foi? Agora, vamos olhar para o aqui também. Se eu dobro essa massa aqui, vamos colocar de 28. Aqui eu vou colocar vezes 2. Vou colocar... 56 gramas de N2, beleza? 28 vezes 2, 56. Se eu dobrei a massa de nitrogênio, eu tenho que dobrar a massa de hidrogênio também. Ah, Marquinhos, o que você dobrou? Porque eu quis, eu podia ter triplicado, quadruplicado, eu só estou te mostrando como é que o esquema funciona aqui. Então, 6 vezes 2, 12 gramas de H2. 56 mais 12 dá 68, certo? E qual vai ser a massa no final? 68, por quê? Se você dobrou a massa dos reagentes, eu vou dobrar a massa dos produtos. Vezes 2 aqui, vai dar 68 gramas de NH3. Fala sério, muito fácil, não, é não Agora, a gente viu que a massa se conserva e que as proporções são sempre as mesmas. Se eu dobro a quantidade de um, tem que dobrar a quantidade de todo mundo. Beleza? Se eu triplico, tem que triplicar todo mundo também. Agora, tome muito cuidado conservação das massas. Eu falei em conservação do volume? Não. Então, não necessariamente o volume vai se conservar. O lance é o seguinte, galera. O volume vai depender do número de mols de reagente que você tem e do número de mols de produto. Por quê? Se eu falo em volume nas CNTP, você se lembra que um mol de todo e qualquer gás ocupa 22,4 litros nas CNTP. Tudo bem? Então, se eu tenho aqui essas seguintes quantidades, são... Vamos colocar aqui nas proporções de 1 para 3 para 2 mesmo. Se eu tenho 1 mol de N2 em volume na CNTP, quanto é que vai dar isso aqui? Eu tenho 22,4 litros de N2, correto? Se eu tenho 3 mols de hidrogênio, eu tenho 3 vezes 22,4, que vai dar 67,2 litros. De H2, tudo bem? Aí você, ah, então eu vou somar esses dois volumes e vou ter o volume do produto. Não, não é, galera. O volume, ele não vai se conservar. O volume depende do quê? Depende do número de mols de cada um dos compostos que você tem aqui. E a gente formando 2 mols de NH3, eu vou ter 2 vezes 22,4 litros de produto. Então a gente juntando. 67,2 litros de H2, com 22,4 litros de N2, os átomos vão se recombinar e vão formar 44,8 litros de NH3. Então, tomem cuidado. O número de átomos se conserva, a massa se conserva, mas se a gente for olhar para o volume, não necessariamente o volume vai se conservar. Tudo bem? Beleza? Então, as duas leis ponderais são Lavazier e Proust. Lavazier, a massa se conservando, Proust, as proporções fixas e definidas. Tranquilo? Espaço para você printar. Tá lá. Beleza? Espero que essa dica possa ter sido muito útil para você. Vai lá, acessa a nossa plataforma. Ficou alguma dúvida? Tem aulas completas lá no canal, tem aulas completas na nossa plataforma Bioexplica, Explica. Tem material para caramba para a gente continuar trabalhando junto.